E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando vários UGFs, Confira o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo! E é isso aí, no Vic da Game Door. pessoal, a luta dos pesadões. Vou lá aí pra você ver. Tô boa no Lariate, tô boa no Bilão Ai, Dang F. Ai, que raiva essa porrada Pensa que é fácil, não é fácil não Enfrentar o um mesmo personagem Você tomar seu próprio golpe Agora é a alma Calma lá Agora é minha vez Lariate Calma que eu tô me aproximando Ah, cara Agora é minha vez, né Preciso fazer alguma coisa Gente <risos> Vai esquentar o um pilão de mim Preciso fazer alguma coisa aqui. eles <risos> <risos> vão por mim <risos> <risos> Calma, como sempre Tá, Ah, ah p... Ai, cara Facita para trás Quase que eu tô essencial Toma, porrada Meu poder Não acabei, não Let's go Só o risco, gente Toma, um pilão. Eu gasto a barra, mas pelo menos Ele toma Antes que ele dê o golpe dele. You win. Round 1. Fight. Não tá fácil. Tem que enfrentar. Mirror match. Toma aqui, ó. Só não acabei! Assim também não. Toma porrada! Vai ficar só na porrada! Uhum. Seria... Meu, que ódio tomar esse V-Shift! Você vai ver. Preciso ficar muito atenta, gente. Senão vou perder. Toma! Ainda não terminei! Oh! Vá, pula aí pra você ver! <risos> Win My Iron Body is Round 1. Fight! Cara na cara na cara! Mas que ódio! Você vai ver! Toma minha porrada também! Meu, quando eu vejo que ele segurou, que eu sei que eu vou tomar o um golpe, dá uma raiva. Toma! Dá bem que você não pegou? Ah, agora eu segurei. Vamos dar porrada de novo. Para com isso. Uh. Gente, só mais um. Ele tá sem vida! Que medo de tomar meu próprio golpe. Uma porrada. Ah! Eu tinha que ter segurado mais! Toma, dá o pé sozinho! Filão! Ah, vem cá! Pode não! Agarrou do urso! Ficou tonto! Olha, hoje é o dia dos Zangiefs. Mais um Zangief. Esse é do chiclete com banana que veio. Ah, não! Muita paciência! Toma, meu golpe! Tem que tomar cuidado. O cara dando aí backdash. dash ficar pra lá. Isso! Ah, amigo, tchau. Com a cabeçada mesmo. <risos> Round two. Preciso ir pra cima. Pessoal, o que precisa melhorar, pode comentar da, da jogada. Fique à vontade. Ah, eu tomar meu próprio pilão. Ai, que ódio. Toma meu poder! Furiosos! Glória! Pilão! Agora eu preciso tomar cuidado, gente. Também parando aqui, parece que tá dando lag. Tá esperto aí no seu golpe. Ah, não! Toma a do russo. Ah, cara, assim também não. Fica lá! Ainda bem que pegou meu pilão. Quase que eu tomei o dele. You win. Round Agora eu vou prestar bem atenção, gente. Porque senão.. Ele vai vir correndo. Vai me agarrar. Vou ter pilão. Vou ter tudo. Putz. Para com isso! Carrão do urso! Um pouquinho aí, muito bem! Preciso ganhar! Eita! Agora é minha vez, né? Toma, pilão! Eu achando que tinha morrido! Ah, agora você morreu, cara! Pra cima antes que eu faça alguma coisa. Faça alguma coisa, Mandolin. Lá. Ai, meu. Ai, ai, ai. Muito cuidado. Para com o seu golpe. Acima. Pilão, vai tudo. Ai, ficou tonto. Agora, agora eu ganho. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui o vídeo, ter comentado, ter deixado seu like, ter se inscrito no canal. Valeu por tudo! Então é isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau!